pois existe várias formas de emagrecer sendo que a dieta é a mais recomendável porque tem pessoas que aumentam os quilos do seu corpo porque não sabe controlar a sua alimentação e por esse motivo dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer, mas também existe outras formas de emagrecer que não é dieta, mas porém se torna ineficiente, por causa que a pessoa não sabe controlar a forma de comer. Thank <laughs> you.